19 de fevereiro de 2019, morre em Paris Karl Lagerfeld, um alemão que morava em Paris já há muito tempo, conhecido como o Kaiser, designer da Chanel, da Fendi, de sua própria marca. O que vai ser da Chanel agora? O que vai ser da chupete sua gata? Karl Lagerfeld, uma lenda, eu mesma achava que era imortal. Topa? Vamos descomplicar. Ah, pera. Já vai deixando seu like. Não esqueça de deixar seu comentário. E ativa o sininho. Já ativou? Ativa aí, Yogi. Fotógrafo, criativo, designer... Em nota, a Maison Chanel comunicou, e eu cito. É com profunda tristeza que a Maison Chanel anuncia o falecimento de Karl Lagerfeld, uma mente criativa com interminável imaginação. Karl Lagerfeld explorou muitos horizontes artísticos, incluindo fotografia e filmes de curta duração. A Maison Chanel se beneficiou de seu talento para todas as campanhas da marca relacionadas à moda desde 1987. Finalmente, não se pode fazer referência a Karl Lagerfeld sem mencionar seu inato senso crítico e de autocrítica. Terça-feira, 5 de março de 2019. Virginie Viard, a assistente mais próxima de Lagerfeld, fará seu debut na passarela. Na passarela da Chanel. Como diretora criativa da Maison Chanel. E agora? O que, que eu espero? O que, que o mundo espera? De forma criativa, nada de novo. Pois Virginie trabalha com Carl nos últimos 30 anos como sua assistente mais próxima. Ou seja, ele a preparou para o cargo. A grande questão é, será que Virginie terá capacidade de levar adiante toda essa energia criativa, todo esse allure, todo esse brilho que a Maison Chanel conquistou nos anos Lagerfeld, essa é que é a grande questão. Vamos ver o que acontece a partir dessa próxima coleção. Virginie Viard foi nomeada por Alain Wertheimer, pois se vocês não sabem... Oh, Alô, eu já ia falar. Ah, querida, então... Vertheimer, Alain e Gerard Vertheimer são os irmãos que são proprietários da Maison Chanel. Não, não, não, não eu, sei, eu sei. Calma. Eles nunca aparecem. Não, ninguém sabe a cara deles. Eles podem até estar tá na Feira do Guará e vocês nem sabem. Pode estar tá na 25 de Março e você nem vai saber que é ele. É. Eles são super assim. Eles cuidam dos cavalinhos deles, pelos que eu já, pelo que eu já pesquisei. Isso, ó. Não aparece. Mas ele lançou um comunicado, da licença? Eu vou ler aqui. Beijo, tchau. Gente, mal eu começo. Rapaz! Bora. Olha só. Wertheimer ainda disse. Graças ao seu gênio criativo, generosidade e intuição excepcional, Karl Lagerfeld era à frente do seu tempo. Que a gente concorda. Que largamente contribuiu para o sucesso da Casa Chanel mundo afora. Hoje... Eu não somente perdi um amigo, mas todos nós perdemos uma extraordinariamente criativa a quem eu dei carta branca no início dos anos 80 para reinventar a marca. Não foi só o Wertheimer que lançou, que comunicou alguma coisa. O presidente de moda. Da Chanel, Bruno Pavlovski, por sua vez, comentou, desfile após desfile, coleção após coleção, Karl Lagerfeld deixou sua marca na lenda de Gabrielle Chanel e na história da Maison Chanel. Ele rapidamente promoveu o talento sem se firmar. E o expertise dos ateliês da Chanel e os métiers d'art permitindo esse excepcional know-how para brilhar mundo afora. O maior tributo que podemos prestar hoje é continuar a seguir o caminho que ele traçou e, para citá-lo, continuar a abraçar o presente e inventar o futuro. Realmente, Karl Lagerfeld não estava muito interessado em recuperar certas coisas do passado ele tinha um olhar para o presente muito atento. Ele chegava a dizer que se você fica só ligado às marcas de luxo, isso é boring, isso é entediante, que você tem que considerar tudo quando se fala do hoje, do presente. Com a chegada de Viar, eu estou falando da Virginie Viar, que vai assumir a Maison Chanel, que assumiu já a Maison Chanel, nós teremos três mulheres à frente das principais casas de moda francesa. A Maria Grazia Chiuri, que é a italiana à frente da Dior. White Keller, da Givenchy. E agora a Viard, na Chanel. Isso é curioso, será que isso vai trazer alguma mudança sob ponto de vista, assim, quem é a mulher, como a mulher é vista, a estética feminina vista por mulheres, isso é bem discutido na moda e eu não tenho opinião formada sobre isso. Tem algumas mulheres que eu gosto do que elas fizeram, como a Jeanne N'Avon, tem algumas mulheres que, como tem alguns homens, eu não gosto do que eles fizeram. Mas essa discussão, o oh Larry, essa discussão de gênero sempre existe, até porque é sempre bom fazer esse babo-fafá, ah, né? é homem, é mulher... Enfim, eu não sou muito fã disso não, mas com certeza na imprensa a gente vai ver essa pegadinha aí crítica bastante. Lagerfeld trabalhou até o fim da sua vida. De fato, ele se vangloriava porque seus contratos eram contratos vitalícios. E eu estou falando do contrato dele com a Chanel, bem como com a Fendi. Marca que ele entrou em 65 para fazer a coleção de 66 e ficou até hoje. Passando por todo o movimento da marca ter sido comprada pelo grupo LVMH, passando por momentos excepcionais como foi a Fendi que restaurou a Fontana de Treve em Roma. Então ele fez para comemorar, os, acho que foram os 90 anos da Fendi, ele fez um, um desfile sobre... A fontana de treve eles fizeram uma passarela transparente e isso pode até parecer algo muito fácil mas por logística vale lembrar que exigiu que a prefeitura de roma fechasse os as, as ruas ao redor da fontana de treve e por falar em fendi fontana de treve ainda quando a fendi comemorou 20 anos de moda com karl lagerfeld olha que legal é, eles relançaram, nos anos 90, eles relançaram esses cadernos. E eu estava em Roma, comprei. Olha, de 79 a 80, a coleção, inverno 79 a 80, um croquis do Karl Lagerfeld. O Karl Lagerfeld era conhecido por fazer os seus croquis e ele desenhava pela manhã. Outra coisa, ele não usava lápis de cor. Ele usava maquiagem da Shu para pintar os seus croquis. Ele era todo cheio dessas coisas geniais, coisa de gênio, cheio de exotismo. E, de fato, ele deixou todas as orientações para o seu grupo de, de equipe de criação, para o seu grupo é, da Fendi. Ou seja, o último desfile, que foi agora em fevereiro de 19, 1900, é ótimo, de 2019, esse último desfile trouxe tudo que o Carl Lagerfeld tinha planejado. Realmente, o, o cara quis assim trabalhar, ele se comprometeu a trabalhar até o final da vida. E trabalhou até o final da vida dele. Ele sempre falou que ele ia trabalhar, trabalhar, trabalhar. E um dia iam falar, olha, o Carl Lagerfeld morreu. E foi assim que aconteceu. Ele disse isso em rede televisiva ano passado. E foi assim que aconteceu. Mas a carreira do Carl Lagerfeld não começa na Chanel, nos anos 80. Nem na Fendi, nos anos 60. A carreira do Carl Lagerfeld começa lá atrás. Quando, eu não sei se vocês lembram, eu menciono no vídeo do Yves Saint Laurent. Se vocês ainda não assistiram, eu aconselho vocês a assistirem o vídeo do Yves Saint Laurent, que fala justamente desse momento, quando tanto o Yves Saint Laurent quanto o Lagerfeld ganham o prêmio do concurso da Câmara da Lã. Foi em 1954. O Yves Saint Laurent ganhou vestido o... Karl Lagerfeld ganhou uh, casaco. O Yves Saint Laurent foi, assiste o vídeo, porque a gente está falando do Karl Lagerfeld. Uh, após ganhar o prêmio na Câmara Lã, ele ganha na categoria casaco. O Karl Lagerfeld vai trabalhar com Pierre Bauman como estagiário, onde ele fica até 58, porque ele vai para Maison Jean-Patou ser o diretor criativo. E aí, em 60, ele assina também com a Fendi e também com a Chloe e começa a desenvolver uh, a linha da Chloe Na Chloe ele fica até 97, quando ele é substituído por Stella McCartney, que estava começando. Ele até diz que deseja sorte a essa moça, que não entende por que, que ela foi para moda, se... O negócio familiar era música, porque considerava que o pai dela era um dos grandes músicos do mundo. Só aí tem aquelas pitadinhas bem do cal que são sensacionais. Em 62, ele vai e tira o T final do nome dele. Ele tira o T final do nome dele porque ele considera que Lagerfeld fixou a mais comercial isso vai ficar melhor. O tempo passa e é, chega, chegamos a 83. Gente, hoje não vai ser muito cronológico. Eu vou, eu vou tá indo e voltando. Porque eu coloquei aqui para vocês algumas coisas que eu acho assim, curiosidade. Mais interessante. Coisas que valem a pena. E que chamam a atenção de uma forma diferente. E vai ser em 83 que ele vai entrar para a Maison Chanel, sem sair da frente. Ele entra na Maison Chanel, uma Maison que já estava assim, um pouco esquecida, se não fossem pelas senhoras que achavam que o Tair Chanel fazia toda a diferença, né? mas já estava meio... Ele recebeu carta branca dos irmãos Wertheimer, e isso foi ótimo, porque ele falou, bom, se ninguém acredita, eu posso fazer o que eu quiser. E ele dizia também que ninguém acreditava, mas que toda a diferença estava no fato dele, Karl, e os irmãos Wertheimer, que era quem importava, acreditarem. Poliglota, dotado de memória fotográfica, Carl Lagerfeld tinha um amplo conhecimento de história, de filosofia, de arte, de cultura popular... E então ele montou sua própria editora, que se chamava 7L. Uma brincadeira entre o nome dele e também o endereço da editora, que era no número 7 da Rue de Lille, onde também ficava sua biblioteca, que eu não sei se eu já falei, mas constava, contava com 300 mil títulos. Gente, eu tenho de falar, né? Porque, gente, meu sonho, meu sonho de consumo a biblioteca do Karl Lagerfeld. Pena que eu não conheci o Karl Lagerfeld. ele deixar a biblioteca dele para mim, né? Pelo menos uma parte. Bom, vamos voltar. A questão é que o Karl Lagerfeld catapultou a Maison Chanel para ser reconhecida mundialmente como símbolo do luxo. Foi isso que ele fez. Ele era incansável. E olha, eu não vou cansar também nessa, nesse vídeo de falar e comentar e citar as coisas que ele dizia. E ele citava, moda e a forma que é agora é como a vida de um atleta. E está ok comigo, eu estou acostumado com isso. Apetite vem de comer. Coleções, livros e fotos, é isso que eu estou mais interessado. Eu detesto lazer, ele disse em 2008, exceto leitura. Eu sou realmente uma pessoa feita para trabalhar, se sketching for considerado trabalho. Eu sou muito sortudo em fazer o que eu estou fazendo em condições além do perfeito. E também a gente vale comentar que além do perfeito eram as condições da gatinha dele, a chupete, que ficava com ele em casa, onde ela tinha como dever, papel, Dormir ao lado de Cal enquanto ele desenhava. Às vezes ela caminhava por cima. Ele, em declaração, disse: Chupette, chupette, t'en princesse. Era uma princesa. Uma princesa que tinha, ou tem, né? Eu não sei como é que tá chupette hoje em dia, uma gata da Birmania que tinha uh, acompanhantes de quarto, Valé de deixando, ela tinha uh, três pessoas trabalhando com ela. Só de, assim, acompanhantes, ela tinha duas, uma para dia, outra para noite. Aí as pessoas falavam, nossa, que absurdo, né? Que coisa estranha. Ele dizia estranho para quem? Ela dá empregos. Tudo depende do ponto de vista. E vamos lá. Karl Lagerfeld não bebia, não fumava, não participava de festas, dizia que ele não gostava de champanhe porque dava sono. E por outro lado, dizia que era um bom calvinista. O que, que isso quer dizer? Que era uma pessoa de valores morais rígidos. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, designer me parece inadequado. Eu digo para elas... Eu estou no negócio de moda, no fashion business. Ele disse isso em 1975. E disse também que isso é o que acontece com o preto é por Você se torna uma empresa. Um pouco que acaba com a arte, porque também recentemente ele disse que a moda não existe mais. Que hoje em dia a gente tem tudo a, em oferta e que nós olhássemos para trás e víssemos o que foi os anos 60, a década de 60. A partir de, do século XXI, o Karl Lagerfeld vai levar os desfiles ao redor do mundo, para roteiros itinerantes, com a sua coleção Cruz, que vai, por sua vez, privilegiar todo o trabalho feito à mão das oficinas que a Chanel possui. Isso eu estou falando do que eles chamam de Art et métier que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, apesar da gente ter um artesanato popular próprio, a gente ainda não tem essa cultura do fazer a mão como uma coisa institucionalizada, como existe na França e na Itália. Ele vai também, nessa mesma época, começar a produzir grandes desfiles, desfiles faraônicos, impactantes, que serão realizados no Grand Palais, em Paris, e aí a gente vai ter, assim... Coisas que, que levam nove meses para ficarem prontas, como foi todo o cenário, coisas quando eu digo cenário, que eu quero dizer, como foi o cenário que remetia a Paris. E ele até brinca que era uma Paris rica, porque se olhasse, era só prédios chiques que ele tinha desenhado ali. Ele também fez um foguete que levantava, fez a torre Eiffel, fez uma jaqueta Chanel gigantesca, fez um leão, um dos símbolos da Chanel, em cima de, de eu não sei se era de uma pérola ou de um mundo, ele pegava todos esses simbolismos da Chanel e transformava em mensagem imagética dentro do cenário da, dos desfiles, desfiles grandiosos, onde ele descobriu e lançou pessoas sempre jovens. Ele começa em 83 tendo como embaixatriz, como testemunha da marca, a Inés de La -Sange, mas ele não fica somente com uma pessoa. Ele vai ter a Kaya Gerber, Ele vai, além da Kaya, ele vai lançar a Lily Rose Depp, ele vai chamar também a Lily Allen para cantar em um dos de seus desfiles. Quer dizer, sempre inovando. Cara delevingne, um, Kylie Minogue. Ele sempre vai trazer pessoas, celebridades. Se o Armani foi o primeiro a, a colocar celebre, a celebridade vestindo a roupa dele em red carpet, o Karl Lagerfeld vai ser o primeiro a trazer as celebridades e a descobrir novos talentos dentro da moda e usar esses novos talentos nas campanhas da Chanel, as quais a partir de 87 ele fotografa todas. Então todos os, todas as propagandas de moda da Chanel que você já viu na sua vida foram fotografadas pelo Karl Lagerfeld. Eu tô falando de moda porque vale lembrar que a casa também tem perfumes. E aí é outra sessão. Os perfumes da Maison Chanel não eram... As campanhas não eram fotografadas pelo Lagerfeld e nem ele era o diretor à frente delas. Não confundir. A gente tem de falar dessa coisa de Chanel, mas vale lembrar que a partir de 1984 o Karl Lagerfeld lança a sua própria marca, a... Que chamou Karl Lagerfeld e também se chamou KL. Essa daqui, olha, onde eu comprei recentemente. Olha que fofura. Ai, meu Deus, que paixão. E que usava, fosse a figura dele, essa figura emblemática, né? do Que ele foi construindo ao longo dos anos, daquele rabo de cavalo branco. Olha, hoje eu tô meio de Karl Lagerfeld, meio assim, só uma homenagem, né? Eu coloquei o leão, coloquei o rabinho de cavalo... Aí, só pra ficar meio assim. Eu não ia apresentar pra vocês de óculos escuros, que não ia ficar muito bem, né? Além do que ele falava que os óculos escuros dele eram sua própria burca. Era uma forma dele se blindar, como dizem hoje em dia. Então, usando a figura dele e a figura também da Chupette, ele vai trabalhar a sua marca, que... Desde 1974, passou por altos e baixos, e altos e baixos, e altos e baixos. E ele falou que não tinha problema nenhum com isso, porque ele não era uma pessoa muito ligada ao nome dele e sim ao que ele poderia fazer por uma marca e que seu forte por isso era a Chanel e a Fendi. Então, ele tinha muita consciência disso, mas adorava ser popular. Ele sempre ia aos programas de televisão que era convidado. No final desse ano passado, ele foi uh, ajudar a acender as luzes de Natal do Champs-Élysées, ele participava de várias uh, campanhas e tudo, ele participou de filmes, ele fez filmes em curta duração, nos quais ele aparecia também. O que mais que ele fez? Ele gostava também de... Causar, e como ele foi causar, foi uma das maiores sacadas dele, foi que ele mesmo telefonou para a H&M e falou, aquela marca de fast fashion, e falou, eu quero colaborar com vocês, eu quero fazer uma linha com vocês, assinar uma linha, inclusive com um perfume. E assim ele fez, uma coleção tem limitada, temporal, que vendeu em tempo recorde, e como ele também fez para a Chupet. A coleção que ele desenhou para a Chupet vendeu em 24 horas. Ele dizia, Chupet nunca vai ser uma marca, mas ela tem as marcas dela. Porque a Chupet ganhava 3 milhões de euros ao ano. E ele não gastava o dinheiro dela, guardou tudo. Enfim, sabe o que ela comia? Ah, tem essa também. Perguntaram para ele, ah, a Chupet é vegana? Ele falou, não, Chupet não é vegana. Chopette come somente carne de peixe. E aí teve até um dia que, coitadinha, ela passou muito mal, porque ela comeu demais. E ela só deixava a casa uma vez por mês, por uma hora, quando ela ia visitar o médico dela. Ele realmente acreditava que ela era uma princesa. E ele chegou a declarar que ele queria casar com ela, que era uma pena que o casamento só existe entre humanos. Morre com essa. Em 2002, Karl Lagerfeld perdeu 42 quilos em 13 meses. E sabe por quê? Tudo porque ele admirou um novo designer chamado Ed Liman. E ele queria entrar numa calça do Ed Liman. Além do que, o Karl Lagerfeld falava que não tem coisa mais triste do que uma calça de jogging. Porque a calça de jogging, ela leva... A preguiça, porque ela se elastiza conforme você vai engordando. E isso não deve ser assim. Que você deve se conter para entrar dentro de uma calça. E aí, ele fez até um livro sobre a dieta dele. Imagine você, foi um sucesso. Que a dieta é a única coisa onde perdendo você ganha. Eu adorava essas tiradas dele, gente, vai fazer muita falta. E olha só, em 2002, ele perdeu esses 42 quilos, de coisa pra caramba, é quase uma modelo, né? Ele tirou de dentro dele uma modelo, botou na passarela. Enfim, em 2010, ele tem esse talento dele reconhecido, recebendo a Legião, a, a medalha da Legião de Honra da França, das mãos do então presidente Nicolas Sarkozy que era casado com a ex-modelo, que é casado até hoje com a ex-modelo Carla Bruni, e aí ele é recebido também para jantar no Palácio de Lisí. Ele tinha grandes amizades, apesar de poucas, e dentre elas elas todas muito assim em alto nível, como Bernadette Chirac, que foi primeira dama da França, como Caroline de Monaco, eram grandes amigas. Mas ele também colecionava alguns inimigos, como Azedine Alaïa. Pasme e Pierre Berger, hum, aquele do Yves Saint Laurent. Dizem até que ele era grande amigo do Yves Saint Laurent e depois com essa história do Pierre Berger eles ficaram meio estremecidos. Eu não sei quanto isso era verdade, até porque o Carl sempre alfinetava o Yves Saint Laurent. Ele sempre dizia que ninguém vai comprar roupas porque a pessoa fica sofrendo ou é triste, que a pessoa tem de ser feliz. Enfim, enfim. Mandava o recadinho dele bem. O Cal era uma figura excepcional. Não se sabe ao certo se ele nasceu em 33 ou em 38. Isso ele dizia que o futuro iria dizer. Mas não tem nada muito certo. Ele era filho único de. Elizabeth e Christian, ou Christian Lagerfeld, um executivo que tinha uma fábrica de leite condensado e, portanto, tinha uma fazenda modelo em Hamburgo. Por isso ele não gostava de comer carne, porque ele disse que uma vez, passando na, na fazenda modelo do pai dele, que era uma fazenda maravilhosa, ele viu alguém matando um carneirinho. E aquilo causou muita emoção em que ele jamais poderia comer é, um bife, dizia ele. Bom, de toda forma, ele aos quatro anos de idade pediu de presente para a mãe dele, sabe o que? Um valet de chambre, uma espécie de um mordomo, porque ele adorava trocar de roupa. Tudo para ele era moda, ele não gostava de brincar com criança. Ele gostava de ler e ele gostava de desenhar. Lógico, eu não estou mais aos quatro anos, aos dez anos. Ele gostava de ler e ele gostava de desenhar. E era isso que ele gostava de fazer. Ele foi para a França em 1952. Foi para o Liceu, primeiramente, onde ele também aprendeu a desenhar. E aí, ele dizia que ele queria trocar de roupa ao menos quatro vezes por dia, quando ele era pequeno. Ele tinha uma meia-irmã, eu não entendi muito bem se ela era filha da mãe ou filha do pai de outro relacionamento, mas eu sei que essa meia-irmã morava nos Estados Unidos, mas com a qual o único relacionamento que ele tinha era enviar um cartão de Natal escrito do próprio punho, ponto basta. Aliás, ele mantinha correspondência com algumas pessoas que ele gostava muito. E ele escrevia cartões do próprio punho. Ele dizia que ele era, nos últimos anos, uma marionete do próprio personagem que ele tinha criado. Isso, de certa forma, era bom. E, de certa forma, não era bom. Ele ficava, algumas pessoas o criticavam, mas, por outro lado, ele dizia que ele estava nessa posição e tinha a grande vantagem de não precisar dar satisfação a ninguém. O que era muito bom, porque ele era amigo dos irmãos Wertheimer, com quem ele não precisava pedir reunião para falar com eles, ele simplesmente telefonava. Ele era amigo da Silvia Venturina e Fendi e... Também ele gostava de dizer que ele tinha um, um contrato que era um contrato de uma folha, que era um contrato para a vida. Então, um contrato vitalício no mundo da moda, vocês imaginem o que não é esse poder. Realmente é uma liberdade total e uma situação além do perfeito. E aí ele brincava que ele não gostava, a gente estava falando do... Dos óculos e dessa, dessa personagem. Ele não gostava de selfie com os outros. Dizem que quando ele via alguém, logo aparecia um, um segurança que não deixava. Ele tinha pavor de tirar selfie com as pessoas. E ele tinha pavor também que as pessoas o vissem numa situação assim de pegar avião. Porque aí você não pode ficar tranquilo. Realmente, ele só pegava aviões Fretados. E não tão pequenininho, pequenininho, pequenininho, como dizia ele. Ele falava, se você ama uma pessoa o bastante, você tem que provar, né? E essa é uma prova, você tem de mandar, ou então eu fico em casa. Ele costumava brincar assim, para viajar. Ele viajava com um travesseirinho, ele tinha medo de avião. E ele viajava com um travesseirinho de sua infância no colo. Apesar de ter um time à sua disposição, Karl Lagerfeld era também responsável por todo o styling. Ele escolhia todos os, todos os acessórios que iriam para o desfile e também, logicamente, para a campanha. Ele pessoalmente, ele não era muito de delegar, não. O designer não gostava do apelido de Kaiser. Ele também não gostava de quem ficava falando assim demais da sua criatividade Ele não gostava de ser considerado um designer intelectual Nem que alguém ficasse fazendo elogios Em 1975 ele virou e falou assim é, Que esse, sobre esses designers que falavam da sua própria criatividade Ele falou, just do it Tipo Nike, né? Somente faça and shut up E cala a boca ele dizia, sou indiferente ao meu nome, mas não ao meu trabalho. Lagerfeld não tinha papas na língua. E olha o que ele costumava dizer. Você nunca deve fazer uma pergunta maldosa, pois pode receber uma resposta maldosa. É aquele tipo, como é que você tinha falado aí, Yogi? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele era desse modelito. Incluindo a couture, Lagerfeld produzia 10. Gente, 10. Coleções ao ano. Ele já dizia que apenas terminava o um desfile, o dia, amanhã seguinte, ele já pensava no próximo, já desenvolvia o próximo. Ele dizia também que as ideias dele, as grandes ideias, vinham assim, no sono. Que nem o, o Ferragamo falava, que dormindo era quando apareciam as coisas e aí as grandes ideias nasciam. Chanel is a style and a standard. Segundo o designer, Chanel era um estilo e um standard, uma forma de ser, uma linha a ser seguida. Lagerfeld dizia que a Chanel era administrada por quatro pessoas. Ele, Virginie Viard, que agora assumiu, o diretor de imagem, Eric Frunder, P-F-R-U-N-D-E-R, -f -r -u -n -d e... -r, e Pavlovski, para ele, moda não era algo abstrato. Ele lançou muita gente, como eu comentei com vocês. Mas a sua vida privada, a sua vida amorosa, isso foi... Ai, que susto! Alô, oi. Hum... Tá achando que já tá chegando o final do vídeo? Tá querendo essa historinha fofoquinha, né? Eu tava já pra contar. Uhum. O nome do que da criatura? Vou ler aqui. Eu descobri pra vocês: Jacques de Bacher. Era tipo um bad boy assim. Hum. Deixa eu contar pra todo mundo, se assiste. Você é inscrito no canal? É? Então tá, se inscreve mesmo. Aproveita e compartilha com os amigos. Você também. É, compartilha, que assim a gente... Pá, descomplica a moda, ganha o mundo da moda. Tá, vou contar, vou contar. Beijo. Ai, adoro. Era inscrito, você também, né? Ah, que bom. Vamos lá. Gente, olha... Obrigada, Jana, que me ajudou a escolher aqui uma collab. Tem muita gente falando... Abriu super parênteses. Tem muita gente falando... Ai, Tetê, mandando por Instagram... Quem ainda não me segue no Instagram, por favor, siga Laudares, arroba mtlaudares. E tem gente falando, ah, TT, quero colaborar com seu look, não sei o quê. Ué, gente, manda um direct, fala assim, ah, acho que você podia fazer isso, fazer aquilo, monta o um look no seu stories, me marca falar ah, acho que esse vai ficar legal tem gente falando, "Ah, você devia ficar em pé, esse ah, esse você, você... bom, vocês já viram mais ou menos o formato, o formato é esse a gente pode ficar em pé, pode ficar sentada, eu só como vocês sabem, preciso dar uma olhadinha aqui na minha referência não escondo pra ninguém e fico sentada o que mais? vamos ver o que vocês produzem me marquem voltando Tum. Vamos lá. O negócio é o seguinte, que eu descobri. Jacques de Bacher, um bad boy, nascido em 1951 na Indochina, 18 anos mais novo que o Caol, e que morreu em 1989, aos 38 anos de idade. E que, dizem, também teve um fé com o Saint Laurent. Tem até livro sobre isso, tá? Foi o amor do Karl. Em algum momento eu já tinha lido milhões de anos atrás que o Karl Lagerfeld dizia que as similaridades entre ele e a Chanel uma delas era que justamente ele também tinha perdido o grande amor da sua vida. E aí ele resolvia levar uma vida solitária. Bom, o amor era assim tão grande que... Ele comprou uma casa em Hamburg, cidade onde nasceu, uma casa art Deco, e colocou o nome de Villa Jacko, J-A-K-O, que também foi o nome de um dos perfumes do Lagerfeld, que teria sido assim, uma, uma homenagem ao carinha que ele tanto amou. Ele cuidou desse rapaz do momento que ele conheceu esse rapaz até a sua morte. Ele realmente cuidou mesmo do, do rapaz. E por aí... Isso, por isso que ele não gostava do Y, então? É... Porque o boy foi lá e pegou o outro cara, que era outro estilista também. Que não, não. Daí raivinha no final. Não, a raivinha entre eles nasce antes dos anos 80. Antes ele, do boy, teria, ele teria conhecido esse bad boy ah, nos anos 80. Eu acho que tem dedo aí do Pierre Berger. Já tinha também essa falação, né? Porque lembra? Um ganhou o prêmio de vestido, o outro ganhou o prêmio de casaco. O Saint Laurent ganhou dois prêmios. Um foi ser... E o Saint Laurent foi ser o quê? O cara da Dior. Que era, na época, a Maison mais prestigiada. Enfim, ficou esse. Tanto é que quando Ed Slimane foi para Saint Laurent ele fez com que o Edis Liman fizesse uh, ternos para ele uh, personalizados, sem ser Yves Saint Laurent, porque ele não vestiria Yves Saint Laurent. Seu assistente pessoal, guarda-costas para toda uma vida e referência de estilo, ele geralmente dizia também que para o Lagerfeld o que importava era a pessoa ter estilo, Sebastian Jundu. Também era uma figura muito importante nesse meio íntimo do Karl Lagerfeld. E o Karl Lagerfeld algumas vezes fotografou esse rapaz e disse que para ele era como fotografar um filho. Que também depois, muitas vezes, esse, esse cara desfilou na, na Chanel. Eu separei aqui para gente agora algumas citações do Karl Lagerfeld que eu achei assim, sensacional, como nós não falamos de preço na Chanel, isso é vulgar ai gente, adoraria isso, já pensou? se o meu marido chegasse e falasse assim, mas isso custa contar, ai, pelo amor de Deus, coisa vulgar Tá de preço gente, um presentinho aí por exemplo, outra coisa que eu amei, essa com certeza eu vou adotar, ele falou assim minha mãe me ensinou isso é o que nós vamos fazer. A opinião geral de uma única pessoa. Gostei muito. Vamos ouvir a opinião geral de uma única pessoa. No caso, eu. Vou amar adotar tá isso, gente. Depois, ele falou. Isso pode aparentar bizarro. Ele falou isso no Le Figaro, 1999. Isso pode parecer bizarro. Mas eu detesto possuir. Aí depois ele explicou. Ele disse que ele amava encontrar, achar, comprar, colecionar. Mas que depois precisava se desfazer das coisas. Fato é que ele se, que ele se desfez até mesmo de casas, de coleções. Eu tenho em algum lugar, depois em outro vídeo eu mostro para vocês, eu tenho um catálogo de uma coleção dele, que ele dizia que ele se desfez em uma casa de leilão. Que ele dizia que, que precisava se desfazer das coisas, que essa não, esse não é nosso papel. Depois ele falava aquilo que eu já comentei, que se isolar no luxo não é criativo, é estéreo. E que ele adorava IKEA, H&M, esse tipo de coisa popular. Depois, no Paris Mathieu, em 1997... Ele falou que ele se criou uma imagem, que era a sua armadura. Aquilo que a gente comentou, de que ele também falou, que os seus óculos escuros eram a sua burca. E por fim... Ah, não, tem mais duas coisas. E por fim ele dizia assim, que o shopping é uma atividade cultural desse nosso século. Ótimo. E ele também dizia uma coisa muito engraçada, que ele odiava tatuagem, uma coisinha ou outra vai bem, mas que ele pensava que as tatuagens são horríveis, é como usar um vestido put na vida <risos> e que depois todo mundo envelhece que aí vai ficar aparecendo umas bandeiras caídas, impressas, umas, umas cortinas e aí eu fecho. E, gente, nada melhor do que fechar. Aí eu vou pedir para minha querida equipe. A gente tem de fechar com uma foto da Chupette. Por favor, essa princesinha da Birmania que dizem que é a verdadeira herdeira do Carl Lagerfeld. Tá uma discussão danada. Quem vai herdar os milhões de euros do Carl Lagerfeld? Vamos descobrir. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não desvendei a moda, porque o negócio é descomplicar a moda. E se você quer descomplicar comigo, aproveita, vai deixando aí seu comentário. O que, que você quer que eu descomplique? Vamos juntos descomplicar a moda. Um beijo. <música> No, <music>